Olá, meu nome é Denise. Eu sou arquiteta e sou profissional de marketing de relacionamento. Algum tempo atrás, eu me sentia muito insegura de como eu me posicionar na mídia, né? No Instagram, no Facebook, entre outros, de uma forma profissional. Foi quando surgiu uma oportunidade de eu participar de um programa chamado Desafio Digital, desenvolvido pelo Leandro Fonseca, que é um especialista nas mídias digitais. Desde então, eu consigo me posicionar de uma maneira muito eficaz, uh, realmente mostrando o meu trabalho de uma forma muito profissional. E tem, eu tenho colhido muitos, muitos frutos. Tem sido muito gratificante aprender um pouquinho mais né, sobre esse mundo gigantesco uh, que é, as, que são as mídias digitais e é a internet. Fica aí o convite, né, pessoal? Fica o convite para participar, conhecer um pouco mais desse projeto, do Desafio Digital, uh, para que a gente possa realmente sempre buscar novas, novos desafios na nossa vida, para que a gente possa agregar sempre no nossa, nosso trabalho, na, tanto né, na parte profissional, mas também como na parte pessoal também, de você mostrar realmente uma imagem real né, de como você é, dos seus princípios, dos seus valores, e do seu trabalho também de uma forma bem séria, bem, bem correta. E eu estou aprendendo demais e sou muito grata né, ao Leandro e a todos os colegas que têm trabalhado junto com a gente e que nos apoiam sempre É uma troca de experiências muito grande. Então fica aí o meu convite para que você venha conhecer também esse projeto Desafio Digital, indico muito. E olha só que bacana a caneca que eu ganhei, uma minha premiação. Então, então tão pouco tempo, né, me desenvolvendo, aprendendo com o Leandro. E olha só, joguei ganhei um primeiro prêmio do Desafio Digital. Muito bacana, adorei Leandro, obrigada. Gratidão por todo o teu ensinamento, por toda a tua paciência. Por todo o esforço, né? Por todo o esforço que tu tem tido conosco de nos ensinar algo que para nós é tão desconhecido, né?